Secretário, eu gostaria de saber, porque eu vi ali a diminuição da dívida. Então, queria uma informação que eu, esse ano nós pagamos ao BIRD é, 34 milhões. É, com, esse, com a variação do dólar, para quanto vai essa dívida para o ano que vem? Para quanto está previsto com a variação de hoje do dólar? Uma outra questão é em relação à questão dos do repasse, que a gente já falou, inclusive, no PPA e na LDO desse ano, é, a, é, a Prefeitura, a Educação, vai receber 106 milhões a mais do Fundeb. Né? Pela, é um, um aumento permanente. É, o salário hoje é, dos professores de São José é 14,6 horas. Jacareí é 17, São Sebastião é 42, Caraguatatuba é 30 reais a hora, Tremembé é 23, e do Estado, né, dos professores do Estado, é 19,80. Então, assim, a minha pergunta é, tem alguma proposta de é, perspectiva de aumento para esses professores e educadores uma vez que tem esse aumento de arrecadação. É, uma outra questão é em relação ao ITBI. Eu votei contra o aumento do IPTU. É, e queria, assim, registrar que este ano estava previsto, é, se, é, esse ano entrou de ITBI, 54 milhões, tá? Na peça orçamentária, o ITBI é de 91 milhões, é a previsão. Então, significa, e aí eu quero registrar, que vocês já estão prevendo um aumento de 37 milhões. Então, assim, em plena crise, em plena situação, fiz uma reunião essa semana lá no, no bairro que tem o problema, é, é, na região sul, que tem o problema. É, da cobrança dos 2% de é, Laudênio. Né? E, infelizmente, essa questão do Laudênio pega toda a parte do Morumbi, pega uma parte do Anhambi, uma parte do Parque Industrial, e no governo do Felício, no, na mudança que teve do IPTU já em 80 80, 98, na, na mudança anterior, eles tiraram desconto. E veja, é, vocês estão fazendo uma previsão de, de, de aumento de IPTU, inclusive na, naquela região, em alguns bairros, de 42%. Então, tá, se você tem um aumento de 42%, então você tem no ITBI, a, é, e ainda mais o Laudênio, nós vamos ter uma situação muito difícil para aqueles moradores. Eu queria colocar isso, porque essa questão do Laudene é uma questão que a gente discute muito internamente. Não sei se é bancado, se os vereadores têm discutido isso, mas o aumento do valor venal é, é naquela região. Na, vocês estão, assim, colocando para aqueles moradores uma dificuldade de mudança, de venda dos seus bens para comparar um outro, porque na hora de passar a escritura, tem essa cobrança de 2,5%. Então, assim, eu acho que é um registro e gostaria que a, a Prefeitura colocasse uma comissão, inclusive, para ver essas questões, porque está explicado aqui, neste valor de 91 milhões, encurtido esse grande problema social que é a questão do Laudene. Então, acho que, inclusive, os vereadores da Comissão é, de, de Economia... Tem que colocar isso em pauta, tem que ouvir os moradores, tem que ouvir o que foi a realidade, porque essa questão foi mudada há pouco tempo. Agora, este aumento do valor venal, quem paga são os pobres, porque aquela região não é uma região classe A. Então, já estou terminando pedindo que seja instalado, uma vez que já está previsto 91 milhões, que estes vereadores todos tenham a responsabilidade social e econômica.